o GC aqui ele vai agir em cima de valores que não tem mais ponteiro na minha RIP. E o meu próprio compilador aqui atua né, para alocar e desalocar na minha stack, beleza?